Eu vou representar para vocês agora um vídeo explicando de como é possível se ter volumes independentes nos quatro quinóis no Corning Chrome. É, anteriormente eu tinha visto aí no, no num grupo aí do Chrome BR um amigo aí postou aí se era possível é, atribuir volumes em cada quinóide independente. E as respostas não obteve o sucesso que ele queria. Eu também fiquei assim meio pensando, sabe? Poxa, poderia ser possível. Como a gente só utiliza mais o volume e a expressão, são só dois quilómetros. E o que acontece? é A gente só vai trabalhar com aqueles dois quilómetros para cada lenha ou cada instrumento que for é, alocado sobre ele. Então, é, esse vídeo eu vou mostrar para vocês que é possível, sim, atribuir é, os sons do volume nos quatro knobs, não só em dois, como se utilizava o volume e expressão, mas sim volume e expressão e mais dois knobs também para aumentar o volume e diminuir dos demais instrumentos no modo combi. É, eu espero que você siga esse vídeo e preste bem atenção no que eu vou fazer a demonstração sobre o mesmo, ok? A, o sistema é muito simples de se configurar ele é, para vários tipos de instrumentos que você colocar e você pode trabalhar é, cada um deles com é, volume independente, ou seja, para tocar só um sax, ou só para tocar um trombone, ou só para tocar um tenor sax, isso é possível, você abaixa o volume de um e aumenta o do outro. E não vamos trabalhar com dois, são com os quatro. Então, preste bem atenção no vídeo aí e espero que você goste, ok? No modo combi, eu montei esse preset de braço, é, no qual é, foram atribuídos os efeitos. Eu vou mostrar agora para vocês como eu consegui é, descobrir essa maneira. Botão Page, P1 Controles, observe que no usuário 1 eu joguei o Knob normal de padrão, no usuário 2 joguei o volume e no usuário 3 a expressão e no 4 eu joguei o que nobre padrão é onde estão todas as chaves no filtro é, no filtro midi é, você vai procurar casa número 4 ok e aqui está as três chaves ligadas são do braço essas três chaves ela está no queno de 3, que no caso seria a expressão, as duas chaves aqui em cima, observe bem as configurações, foram colocado as chaves no Kinov 2, que é o saxofone, que fica ele unitário. E na, na chave 4 foram apenas atribuídos é, aqueles trompete no finalzinho, usado como o padrão onde eu selecionei para funcionar apenas o Knob 4. E apenas um bass foi acionado no Knob 1, que no caso é o, é o filme bass, onde eu toquei ele, que seria... Esse aqui. 4 eu joguei os dois aqui que são trompete e número 3 eu joguei os brass que 9 3 ficou para esse brass e o número 2 aqui acima ficou acionado apenas o Tenor-Sax, ok? Feito isso. Para se chegar nessa conclusão, fui obrigado a mexer no efeito ficheiros. Observe que cada instrumento que está locado está cada uma chaveada nela. É, no ficheiro primeiro, eu estou com o um efeito comum normal. No ficheiro dois, uma sequência de leite. E no ficheiro 3, o estéreo compressor. Aí é que entra o segredo. E o ficheiro 5, estéreo compressor. Observe que no ficheiro 3 e o 5 está acionado duas vezes o mesmo efeito. É através desse efeito que eu descobri a forma de chavear o volume para trabalhar com o Chrome. Nesse momento, para ativar o funcionamento, como eu acionei o 3 e o 5... Você pode observar aqui que foram chaveados ele. O ficheiro 5. Está trabalhando os dois. Timbre. Trompete. Ficheiro 5. No modo compressor. E no ficheiro 3 apenas um brass film. Que está no Knob 1. Esse no Knob 4. Os dois. E esse no Knob 1. Que nada mais são esses daqui. Ok? Aí para poder ativar. A forma de função de volume dentro desse efeito é obrigado você vir no ficheiro 5, dentro dele. Você vai mexer justamente aqui. Aqui você vai selecionar o Knob usuário no qual você está acionando ele. Eu acionei no caso o 4. E aqui ele vai estar 0,0. Você terá que jogar menos 100 e dar o Enter para ele poder funcionar. Só isso, não precisa mexer mais nada. E no ficheiro? Um, não, o três, né? A mesma coisa. Já o três, que no caso tá o... É... O tenor, a mesma coisa. Joguei ele para o Knob 1. Então foi acionado o Knob 1, menos 100 que está jogado nele, então, aqui está o meu tenor sax no ficheiro 1, e aqui está o trompete no ficheiro 5 e um outro tipo de trompete no ficheiro 8, que está atribuído o ficheiro 5, dos efeitos onde foi mexido, e os demais aqui está atribuído no volume, tanto dois que são efeito comum. Então esse é o segredo. O segredo está aqui no estéreo compressor. Você entrou no estéreo compressor, vai modificar isso aqui para acionar a chave que você quer jogar menos 100 porque menos 100 é que ele vai fechar totalmente o volume do seu timbre. Observando lá, observe que está aqui ó, volume normal, expressão normal. E aqui estou trabalhando com o Knob 1 e o Knob 4, que é o, o Knob do do bass, fechou, abriu. E dos trompetes, fechou, abriu. Aqui no caso está tocando os dois juntos. Então foi jogado essas duas chaves no padrão normal, botão page ficheiro e foi jogado eles aqui normal. Se eu jogar mais sem aqui, eles não vai fechar. Então esse é o segredo. É dentro do estéreo compressor. Eu espero que vocês entenderam aí direitinho como foi atribuído. Eu joguei um compressor no 3 e um compressor no 5. Não importa, você pode jogar ele em qualquer lugar. Mas eu joguei ele no 3 e no 5. Então vem aqui ficheiro 3, eu alterei para o knob 1, que é o o brass film, entendeu? E o 5 eu alterei para o 4, que são os dois trompete normal. Que eu joguei o Knob 4. Nesse ficheiro 5. Onde foi alocado o compressor. No 5. Todos eles estão abertos. Não estão fechados. Fechado só está apenas o efeito comum. Dele né. Mas ele está fechado. Eu não fechei. Porque se eu fechar. Talvez vai ficar controlando os dois ao mesmo tempo. Então tem que deixar aberto. Esse é o segredo do negócio. E é isso aí pessoal. Como é possível independente. Esse é o segredo no qual eu descobri e estou mostrando aí para vocês, ok? Observou que é muito simples a configuração e eu espero que alguém é, comente a respeito aí alguém que precise trabalhar em cima disso, alguém que já toque e precise muito desses efeitos, é, trabalhado nos K94, o, o abre e o fecha do volume deles, independente. É possível? É assim. E qualquer coisa, fique ligado aí no meu canal aí, e dê um like aí para quem gostou aí do, da explicação e da nova descoberta de trabalhar com o modo combi, ok? Um abraço e até a próxima.